Uma das maiores dúvidas que as pessoas têm quando começam uma dieta, quando começam um o emagrecimento é o que eu devo comer à noite? Opa, tudo bem? Aqui é o Renato Torres, criador do programa Em Paz com a Balança e do método C2M de Emagrecimento. E eu recebo muitos, mas muitos, mas muitos pedidos no e-mail, Facebook, Instagram, Youtube, e pessoas perguntando, Renato, o que você comia à noite? E antes de eu te falar, antes de eu te falar qualquer coisa sobre o que você deve comer à noite, procure uma nutricionista que ela vai montar um plano personalizado para você, ela vai montar um plano específico para você, de acordo com as suas necessidades diárias. Tudo bem? Bom, então bora lá. Existe um negócio chamado balanço energético. O balanço energético é o que, que você consumiu de calorias durante o dia e o que, que você gastou dessas calorias durante o dia. Se essa continha der negativa, significa que você vai começar a emagrecer. Se der positiva, significa que você vai engordar. E se der neutro, quer dizer que você vai manter aquele peso. É mais ou menos assim que isso funciona, tá? Então, na verdade, não importa muito o que, que você come à noite. Importa o que você come durante o dia inteiro. Não adianta nada, não adianta nada à noite você chegar e comer um filézinho de frango, uma salada, e o dia inteiro você comer hambúrguer. é costela da Outback, batata frita, chocolate, ó. Até o pessoal que está fazendo a filmagem aqui estão comemorando aqui, estão se cumprimentando, que eu acho que eles se identificam com isso. Mas tudo bem, a sacada é o quê? Não importa o que você come à noite ou o que você come de dia, o que importa é o que você come ao longo do dia, porque seu seu corpo vai fazer uma continha. E se der negativo, você emagrece, se der positivo, você engorda. Simples assim. Então não importa se você come carboidrato à noite não, ou não. O que importa é a quantidade de carboidrato que você vai comer ao longo do dia. Não importa se você come ovo, frango, é... Coisas integrais à noite o que importa é a quantidade que você vai comer durante o dia tudo bem mas eu vou te dar algumas dicas aqui para facilitar um pouco a sua vida então chegou à noite substitua é carboidratos é, pão francês é, pão de leite, cara, pão de leite é uma delícia, né? mas é um veneno aquilo Arroz, macarrão, pizza, cara, para de comer essas coisas Dê preferência para alimentos integrais, eles são mais saudáveis, tem mais nutrientes Vai aumentar a sua saciedade, você vai comer até menos E vai, te fav vai favorecer no seu emagrecimento Corte de uma vez por todas, refrigerantes, é, industrializados, esses congelados Sabe aquela lasanha congelada, cara, aquilo é um veneno também Então corta isso de uma vez por todas e dar uma boa diminuída nos doces. Renato, por que uma boa diminuída e não cortar os doces? Porque de verdade, vamos ser sinceros. Você vai estar tá lá, chegou, o TPM está atacando, você vai conseguir ficar sem comer doce mesmo? Então não minta para você, seja honesta com você. Porque se você fala, não, eu não vou comer doce, e aí você come um pouquinho, aí você se frustra com aquilo. Então pega leve, tem it easy, vai devagar que você vai conseguir. Beleza? Então tenha isso em mente, o balanço energético não importa muito o que você come só à noite, o que importa é o que você come ao longo do dia inteiro, tudo bem? E se você quiser saber como eu emagreci 45 quilos e como você pode emagrecer até 20 quilos em 3 meses, sem dietas malucas, sem ficar horas na academia, sem ter que tomar remédios para emagrecer, sem é, produtos milagrosos, clique nesse link aqui, quer emagrecer, que você vai ser redirecionado para uma página. Lá você vai deixar seu e-mail e vai ter acesso a esse material exclusivo. Se você estiver no tablet, ou no Facebook, ou no celular, o link está na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir aqui embaixo, se inscreva no canal para receber conteúdo sempre atualizado. E me deixe um comentar aqui, dizendo o que você tem achado desses vídeos, se eles realmente têm te ajudado. Qual que é a sua maior dúvida sobre emagrecimento? Eu faço questão de responder uma por uma. E quem sabe a sua dúvida não vira um vídeo também, hein? Olha que legal. Então é isso. Te vejo no próximo vídeo. Vamos!